Percevejos alcançam a soja. sucam a rentabilidade e a qualidade dos grãos. Para combater essa ameaça, conheça seus. O novo inseticida Inara com molécula inédita que controla os percevejos de forma nunca antes vista. E leve seu poder de controle com seus. Produto de uso agrícola. Venda sob receituário agronômico. Consulte sempre no Engenheiro Agrônomo.